Então, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, e segurar aqui para não me emocionar. Estou é, muito feliz, muito grata, superou todas as minhas expectativas, aprendi muito, o curso é maravilhoso, profundo, e assim, um gostinho de quero mais. Isso é verdade, como alguém já falou, isso é apenas o início, certo? Eu acho que a sua parte você já fez, Wallace, maravilhosamente bem, como já foi dito por todos, agora é com a gente. E para mim, eu sou o maior desafio, mas eu me sinto empoderada para seguir em frente, fazer todas as mudanças que eu preciso fazer, me curar de mim mesmo e seguir em frente. Agradeço a todos e todos que aprendi com cada um de vocês. Agradeço a toda a equipe. E a você, Wallace. Muita gratidão. Te admiro muito. Quero te seguir muito mais daqui para frente. Um beijo no coração.